E nós não queremos o Brasil piorando. Temos que respeitar as nossas leis, a nossa Constituição. Sim, temos que respeitar. Mas podemos reagir. Podemos não. É direito nosso, ou mais que direito, o dever nosso. Qualquer manifestação, né, uma vez, como diz a lei, participa, onde vai fazer a manifestação e tem as normas, participa as autoridades né, competentes, é bem-vinda. Nós não queremos o um confronto, nem estimulo ninguém para partir para o confronto. É a pior maneira de você tentar resolver o assunto. Creio né, no patriotismo de vocês, na inteligência de vocês, na garra. Sei o que vocês passaram ao longo desses dois meses é, de protesto, sol, chuva. Sabemos perfeitamente disso aí. Isso não é nada que vai ficar perdido. Imagens foram para fora do Brasil. Aqui dentro, despertou na cabeça de milhões de pessoas a estudar, né? Por que que tivemos essas manifestações pelo Brasil? Espontânea. Isso é o... Um... O pessoal passou a entender o que ele tem a perder passou a entender melhor do que a política brasileira. Passou para muita gente a preocupação com o voto de cada um. O voto é importantíssimo, se não nega isso. Voto responsável. E esse povo, essa massa que foi para os quartéis, né, foram falar o que lá: socorro, queremos transparência. Queremos liberdade, respeito à Constituição. Queremos um país onde nós possamos nos orgulhar deles. Não queremos a volta ao passado. Há algo de errado nisso? Estão lutando até por aqueles que os oprimem. Estão lutando até pela imprensa brasileira. Que tem muito repórter aí que... Sabe que a matéria é publicada, ou é, vai para as televisões, ou vai para a rádio, não é bem aquilo que aconteceu. A imprensa livre é a garantia de uma democracia. Hoje, a imprensa mesmo sente o que é a falta de liberdade. A liberdade, como nós sabemos, é o oxigênio da democracia quadro que esteve na frente agora a partir de Rio de janeiro não é bom não é por isso que a gente vai jogar a toalha deixar de fazer oposição deixar de criticar deixar de conversar com seus vizinhos agora com muito mais propriedade, com muito mais conhecimento e o que, que nós queremos? eu vou dizer que fui o melhor presidente do mundo? não, não vou dizer isso Dei o meu sangue ao longo desses quatro anos. Aqui do meu lado tem uma piscina enorme, olímpica. Eu desliguei o um aquecedor, né? Gastava muita energia logo, em janeiro de 2019. Se eu entrei 20 vezes nela né, ao longo desses quatro anos, foi muito. Se eu participei de 10 churrasquinhos aqui do lado, aqui ao longo desses 20 anos, desses quatro anos, foi muito. É trabalho de domingo a domingo. Não estou reclamando. Fui voluntário a ser candidato à da República. Não sei o que aconteceu em mim. Foi um chamamento de Deus, talvez. Né? Se lance candidato, deixa o resto comigo. E quem acredita em Deus, sabe que para ele tudo é possível. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1 de janeiro. Vamos por tudo ou nada. Não. Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos e somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis, a condição. Nós sabemos da valor à liberdade que eles têm. que se o outro lado aqui estivesse do outro lado, essa liberdade tinha ido embora há muito tempo. Deus, pátria, família e liberdade. Coisas que ficam para sempre. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Hoje o povo está tendo conhecimento. Está vendo que mentiras, quando eu era criticado pela oposição, na guerra, que os combustíveis subiram, nós conseguimos baixar, conversando com o parlamento brasileiro, hoje, agora, eles querem aumentar, vão aumentar. Hoje, vi programa de televisão.